E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Migodão na área E cara, olha só, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra todo mundo que não assistiu ainda a paródia outra Coisa que eu acho difícil, mas sempre tem um perdido por aí Cara, assiste a paródia, tá no canal da Caju e tá muito, muito show eu pude fazer parte desse projeto e eu tô muito feliz, queria agradecer em especial a Caju e a toda a galera que também teve sua mão aí na paródia. Então vai lá, passa lá, deixa muito, muito, muito like pra gente trazer conteúdo assim pro Clash Royale que eu acho muito, muito divertido, muito legal, cara. Agora, voltando aqui pro vídeo de hoje, eu estou muito empolgado, cara. Eu tava muito bravo aí fiquei muito feliz em muito pouco tempo E eu vou explicar isso pra vocês agora Tava tá, eu lá na boa jogando Clash Royale Jogando o desafio The Crown Championship E consegui 13 13 vitórias Esse foi o meu máximo de vitórias E faltava uma pra pegar o baú lendário E eu queria muito pegar esse baú lendário cara E quando eu perdi Na décima Quarta? Eu acho que é isso, não sei E depois de eu conseguir as 13 e joguei mais uma Eu perdi e fiquei muito, muito, muito bravo Vocês não têm noção de como eu fiquei bravo, cara Aí eu fui abrir aquele baúzinho O baú da derrota E o que que aconteceu? <risos> Veio lendário no baú da derrota, mano É sério Ai, Eu fiquei muito feliz Eu não estava gravando na hora Porque não era uma coisa que aconteceu Que eu imaginava que iria acontecer E eu não botei pra gravar, mas eu tirei print Obviamente E veio... Calma Eu vou mostrar o que veio Cara, veio uma das lendárias que eu mais gosto Aí pra vocês, ó Um mineirinho Mais um mineiro, cara Eu vou conseguir botar ele no nível 2 Aqui em vídeo pra vocês E também eu vou montar um deck de mineiro aí De, de mineiro com horda de servos e gigante e vamos batalhar e vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo de hoje. Que o meu mineiro agora vai ficar fortão. Cara, eu tô muito, muito, muito, muito empolgado, cara. É hoje, é no vídeo de hoje. Ah, e pro pessoal que tá perguntando aí qual deck que eu estou usando no desafio. Que, qual deck que eu usei no desafio? Eu uso um deck bait de corredor e vários goblins e vários. Bichinhos lá, bichinhos, brincadeira Brincadeira, não sou tão tanso assim no Clash Real Mas eu tô usando um deck bait, eu vou mostrar ele pra vocês Então galera, o deck é esse aqui ó De Corredor, Cavaleiro, Goblins, Bola de Fogo Torre Inferno, Tronco né Maravilhoso, Tronco aí né, Isso vai ficar estranho, mas, mas enfim <risos> Barril e Exército de Esqueletos Esse é o deck que eu estou usando Pra jogar o desafio e também pra batalhar Algumas no multiplayer, porque funciona Vamos descer aqui pra baixo. Olha o mineirinho ali, louco pra ser melhorado. Louco pra ser melhorado, mano. Pro nível 2 o mineiro vai ficar muito forte. É sério, é sério. O mineiro é uma carta muito boa. Eu, eu gosto muito do, da função que ele tem, sabe? De direto na torre lá e tudo mais. Mas vamos começar então abrindo aqui os baúzinhos que tem aqui. Né? Os baúzinhos simples, baúzinho normal. Vamos começar com esse baúzinho de prata. Vamos lá: 56 de ouro, golem de gelo. Legal, e bárbaros de elite. Sempre vem bárbaros de elite nesses baús de prata pra mim, isso é legal, uma curiosidade aí. 58 de ouro, uma valquíria bacana e 10 servinhos. Vou conseguir botar os meus servinhos agora no nível 10, a minha primeira carta comum no nível 10, eu acho, se eu não me engano. Agora vamos abrir aqui esse baúzinho de madeira que eu esqueci de abrir, 86 de ouro, uma fornalha e 10 esqueletinhos. Legal, legal, agora mais um baúzinho de ouro, 83 de prata, quer dizer, um Mega Servo, legal, Bárbaros de Elite, mais Bárbaros de Elite, isso é bom, isso é bom Agora esse baúzinho de ouro aqui, três Bárbaros de Elite, Tesla, ixi E o Cavaleiro, 24 Cavaleiros, muito bom, eu gosto muito de Cavaleiros e quatro, Coletor de Elixir Vamos abrir então, mais um baúzinho de ouro, 181 de ouro, legal, Goblins, bacana Zap, 6 Zap, eu quero também muito melhorar o meu Zap Pra poder matar, enfim é, Goblins, é, hordas E tudo mais Mais cavaleiro, bacana 558 de ouro Vamos lá, mais três gemas Tesla, 7 Tesla Morteiro, 20 morteiro Não precisava sobre ação, muito obrigado Espíritos de, ge de gelo, de fogo, tô tanso hoje E o golem de gelo Legal, legal, legal Então galera, como vocês podem ver aí ó, Servinhos pra ser melhorado o mineiro também para ser melhorado E isso é muito bom, cara Isso é muito... Não sabe como eu tô empolgado Minha segunda lendária nível 2 A primeira foi o mago de gelo Eu consegui botar ele no nível 2 Ó, 5 mil de ouro aqui para melhorar Esse mineiro, nós temos o ouro necessário Vamos melhorar então agora Que meu, mano, ele vai ficar muito forte Olha a quantidade de vida que esse mineiro Ficou, mano É muito, muito top Uhul Aê, mais uma lendária nível 2 Eu estou muito empolgado Chegou a hora de quê? De batalhar, né? Chegou a hora aqui de jogar no multiplayer para eu subir um pouquinho de troféu Porque tá difícil Puxei uma partida aqui Estamos jogando contra a Sandra E aí, Sandra? Sandra do clã Cota Ó, oh, começou com ali os espíritos de fogo Nível 10 Eita Vamos começar então tacando o gigante aqui, né? Não queria ter atacado ele aqui direto, mas, enfim, só pra pegar o, o dano da torre, né? Porque eu não sei. Espírito de Fogo nível 10 pode dar um dano legal, né? Já atacamos o Mineirinho lá. O Mineirinho matou o, o Goblin com o Dardo dele. E eu acho que isso, cara, muito bom. Muito bom, porque focou no gigante, né? E vai deixar o nossos servinhos ali fazer um trabalho legal. É, não foi o que eu queria que acontecesse, mas aconteceu! Né, bacana, conseguimos defender bem e dar um dano legal, né? E o cavaleirinho aqui vai dando, vai matando os esqueletinhos. Vou tacar também aqui a gangue. E é isso aí, cara. Agora tá hora de tacar o leador. Vai lá, leador! Vai, leador! Vai, leador! Vai, leador! E o mineirinho aqui, né? Vai ser bacana. Vai ser bacana. Estamos dando um dano. Estamos... Nossa, mano. Mineiro nível 2 tá muito forte. Olha isso, cara. Olha isso. Quase levou a torre do cara. Nossa, mano. Tô muito empolgado. É sério. É sério. Oh, o cara veio com um balão pra cima da gente Ainda bem que o nosso deck, né Tem horda de servos, também tem servos Isso é muito, muito, muito bom Sobra, não mata, não mata, não mata os servinhos Não mata os servinhos, isso é muito bom Ah, ele tá com bola de fogo Ele foi esperto, porque se ele deixasse a nossa horda Chegar na torre, mano, já era pra ele, né Vamos começar aqui com o gigante Não, vamos defender esse barril dele Porque ele tá com o barril, a gente não é trouxa nem nada, né E barril a gente não pode deixar Pegando ali na torre, porque o negócio fica doido, mano é, sabia que ele ia atacar esse goblins. Goblin com Dardo novamente, mas... Ai, mano, Espírito de Fogo é muito ruim contra Servos e Horda de Servos, né? Mas enfim, levamos a torre dele agora aqui e o negócio tá ficando bom. A partida tá, tá, tá, tá dando, mano, tá dando. Eu, tô... eu gosto muito, então você não tem noção de como eu estou curtindo esse deck aqui de Mineiro, cara. De Mineiro com Horda de Servos é muito bom, é muito forte, é, o cara tá com uma bola de fogo, mas eu sinto muito, meu querido Você está muito pego Vamos aqui com o cavaleiro do outro lado Zapzinho aqui nesses goblins, né? Que é pra não fazer muito, muito, muita besteira ali Besteira, ah, mas tá todo doido hoje, tô doido eu, É que eu tô empolgado, você não tem noção eu tô empolgado. Nós temos que segurar essa partida, cara. Temos que segurar essa partida pro cara não levar a nossa torre ali. Porque daí vai tá, vai tá bom pra gente. Se eu fosse o cara, levava aquela torre. Mas o cara não tá, não tá preocupado com aquela outra torre, eu acho. Só pode, porque, meu Deus, né? Tá ignorando legal. É, eu acho que talvez ele leve sim a torre ali. E agora ele está mais na vantagem do que a gente Mas vamos fazer um combinho aqui de Mineiro e Horda E se der certo, meu irmão, nós estamos feito. Nós estamos feito. Ó, tá tirando vida, tá tirando vida Isso é bom, a partida Cara, parece que eu tô narrando aqui Ganhamos a primeira partida, né Sandra, desculpa aí, mas essa foi nossa Uhul, bom jogo Cara, mais um baúzinho de prata aqui, uma coroa, vamos subir troféu, vamos jogar então mais uma, Vou botar aqui esse baúzinho pra, pra carregar né, vamos jogar então aqui mais uma e vamos ver com quem que a gente vai jogar contra o Oscar do clã Levandas, eu não sei se aquilo ali é um Y ou é um V eu tô confuso agora. Mas vamos aqui começar com o nosso cavaleiro aqui atrás. Cara, esse deck é uma maravilha. Defende tudo, cara. Tudo. Isso é muito, muito, muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos tacar <coughs> lenhador aqui também, né? O espírito de gelo não vai fazer grandes coisas lá pra nós, né? Não vai ser uma ameaça. <risos> Mas enfim, essa princesinha pode incomodar um pouquinho. Por isso que nós vamos tacar os servinhos aqui pra dar conta dela. Boa, boa. O meneirinho lá, né? Que é pra ir tirando aquele dano que você respeita, né? O mineirinho que tá no nível 2 e tá forte. Eu estou empolgado por causa disso, não é mesmo? Tô empolgado, eu tô empolgado. Admito pra vocês. Ó, o cara mandou um robos pra nós. Ah, cara, Oscar. Tu não te acha aí, Oscar. Nosso cavaleiro agora vai matar a coitada da princesa, né? A princesa é uma coitada. Né? Coitada não, a princesa é muito boa. Muito, muito, muito boa. E eu estou muito feliz que eu ganhei ela. Uhul, cara. Tô muito feliz. <tos> Vamos ver o que a gente vai fazer agora aqui. Deixa eu pensar. Vamos tacar os servinhos aqui, né? E vamos também botar o mineirinho lá na outra torre. A gente já deu um pouquinho de dano lá naquela torre lá. O cara atacou... Beleza, é, é. A gente não conseguiu. Não foi uma, uma boa jogada agora da nossa parte. Eu acho que talvez se a gente tivesse investido na outra torre, seria melhor. Mas, enfim. Vamos apiar isso aqui pra não deixar esse... Nossa, meu zap tá Acho quando eu botar ele no nível melhor ainda, cara, vai matar esses goblins que me enchem um saco demais. Nosso gigante tá indo ali, acelera gigante. Vamos tacar um cavaleirinho aqui atrás também, enquanto ele tacou a princesinha do outro lado. Do outro lado, muito bacana. Vou tacar o um mineiro ali pra matar essa princesinha. E, e, e, mineirinho. Pensei que o mineirinho ia talvez pra Torre Inferno, mas não foi. O mineirinho foi direto pra torre. Mas legal, bacana, né? Não vai, a gente não tá... Indo assim, dando tanto dano quando a gente deu na primeira jogada Mas vamos começar de novo aqui, porque a partida não acabou e só a gente começando, meu irmão Vamos tacar a gangue aqui pra segurar esse cavaleiro E essa princesinha me incomoda demais, cara Essa princesinha é muito boa, é sério, é sério Eu quero montar um deck com princesa ainda Até agora eu não consegui montar nenhum deck, uau, com princesa né? Depois que... A partir do momento que eu ganhei ela. Mas eu vou montar. Eu vou montar. Algo legal. Vai lá, lenhador. Lenhador, faz alguma coisa. Ô, moço. Faz alguma coisa. Não fez nada. Só soltou a fúria lá, mas a, a fúria no nada não resolve nada. Não é mesmo? <risos> a fúria no nada não resolve nada. Moço, muito bom. Muito bom. <risos> Ó. Mas aos poucos, aos poucos nós estamos, nós estamos indo bem. Ó, o cavaleiro está com a vida total e o meu gigante também está com a vida total. Isso é muito, muito, muito, muito bom, muito bom. Ó, a partida vai acabar? Não vai não, porque vai, né, pros Prorrogação aqui. <risos> tá que nem time de, tá que nem jogo de futebol. Vamos tacar um zapzinho aqui. Boa. Nossa, agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Vai lá, Mineiro. Vai lá, Mineiro. Mineiro, mineiro, chegou na torre. Ai, leva! Levamos! <risos> levamos a torre do cara! Levamos a partida! Os cara aí manda chorinho! Pode mandar chorinho, meu filho! Pode mandar chorinho, porque nós levamos essa! <risos> Eu tô muito empolgado, cara. Esse deck é muito, muito bom. É sério. Eu passei um pouquinho de dificuldade pra. Pegar a manha dele ali, mas depois que tu pega a manha Mano, ainda mais que esse mineiro nível 2 aqui Dá pra fazer um estrago muito, muito, muito da hora Mas cara, eu acho que é esse o vídeo de hoje, né? Um vídeo muito, muito empolgante pra mim Ganhei uma lendária, vim falar pra vocês sobre a paródia Pra quem não assistiu ainda, que eu vou deixar o link na descrição E também aqui no final do vídeo E cara, tô muito feliz, muito, muito, muito, muito, muito, muito feliz Não esquece de deixar o like aqui embaixo E de se inscrever no canal se você é muito novo Completamos aí 8.500 inscritos, né? E bora, rumo aí a 9K Tá crescendo muito o canal Eu estou muito empolgado que o pessoal tá curtindo os vídeos aí, cara Em dois dias conseguimos 2.500 inscritos E eu estou empolgado! Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!